No último sábado, havia uma expectativa de Kamaru Usman anunciar uma mudança grande na sua carreira em caso de nova derrota para o Leon Edwards. Em primeiro lugar, porque o cara realmente é muito bichado. Joe Rogan já disse no podcast que Kamaru Usman desce escadas de costas e não consegue andar em calçada de cimento por causa do impacto nos joelhos. Então, se aos 36 anos já há toda essa dificuldade física, e agora sem um caminho claro para o cinturão ali é nada da disputa, o cara poderia, um, mudar de categoria ou dois, pedir as contas. Entendam que para alguém que venceu 15 lutas seguidas no UFC, foi o número um peso por peso, e para alguns, o maior meio médio da história. Participar, cumprir tabela, virar a escada para jovem fica muito difícil, não faz sentido Acontece que o Usman não deixou as luvinhas no centro do octógono E muito menos anunciou o retorno para a divisão até 84 quilos Peso com o qual começou a carreira Em bate-papo breve ali no octógono com Daniel Cormier Ele apenas disse que não vai parar e gostaria de voltar o mais rápido possível E muita gente dizendo que a saída para o peso médio seria um erro por causa do tamanho Mas a real é que com 1,93m de envergadura e 1,83m de altura, Kamaru Usman é maior do que o Robert Whittaker. Tem o exato mesmo porte físico do Sean Strickland e do Paulo Borrachinha. É um centímetro, um centímetro mais baixo do que os dois, então não fica devendo nada. Acho que pelo menos no momento, enquanto o Edwards é campeão... A situação dele com 77 kg ficou travada, então uma mudança de cenário seria muito bem-vinda. Correr atrás do segundo cinturão contra adversários novos é a motivação que ele precisa e tenham em vista que um, pelo nome que tem, tem potencial para já estrear num tarô eliminator. E dois, nada impede que ele volte para 77 kg em caso de derrota do Edwards. Ou se alguma oportunidade fera se apresentar Se ele vai migrar ou não, não tá definido Mas o meu ponto nesse vídeo aqui é que camarudinho Usman definitivamente não tá morto Vamos aos fundamentos No peso médio, Usman tem wrestling para complicar tanto o Alex Poitain quanto o Israel Adesanya Beleza, ele e o Adesanya não lutam, mas mesmo assim Contra Robert Whittaker é briga doida Acho sim o australiano favorito, mas pouca coisa Agora, contra de Kimaev, Marvin Vettori, Jared Cannonier e até Dricos Duplessis, em cinco rounds, Só mais o Usman. Se continuar com 77 quilos, beleza, ele perdeu duas pro Edwards. Mas perdeu como? Alguma dessas derrotas desabona uma eventual trilogia no futuro? Pra mim, não. Oficialmente, Usman e Edwards disputaram um total de 14 rounds. E o placar final aponta sete rounds a sete. 2x1 Usman no primeiro encontro, tava 3 a 1 o Usman. Até o nocaute no segundo e no terceiro encontro, 4x1 Edwards. Isso é equilíbrio total, não há qualquer esculacho, massacre de uma das partes. Eu, por exemplo, no último sábado, marquei empate. E se a paridade foi o principal argumento por trás da trilogia Max Holloway vs Alexander Volkanovski, porque a história não poderia se repetir aqui? Sei que o Edwards agora vai seguir em frente, tem muitos compromissos comerciais à vista. Uh, o Islam Racheve subindo, quem sabe Conor McGregor, o vencedor de Belal Mohamed vs. Tchavkarak Monov, Gilbert Durinho Mas o que impede o Usman de voltar à corrida com uma vitória botando para baixo e batendo no striker Stephen Wonderboy Thompson, por exemplo ele seria muito favorito pra isso. Se pegar qualquer um desses dois, Belal, Mohamed ou Shavka Trakmonov, pela experiência que tem, em cinco rounds tem boa chance de boletar outro tarochote. shot. E de novo, quem garante que o Edwards vai se manter no trono por muito tempo? De repente até o meio do ano já é outro. O outro já passou a perna. E isso reviveria o Usman da mesma forma que a vitória do Edwards acabou de reviver Kobe Covington, Gilbert Durinho e etc. Dá tempo. Sim, o cara vai completar 36 anos e é possível que os seus melhores anos tenham ficado para trás. Dado o estado físico, as lesões, a carreira não será das mais cumpridas. Ficaria muito chocado, por exemplo, se o Usman continuasse lutando profissionalmente daqui a 3, 4 anos. Com tudo isso dito, agora no curto prazo, 2023-2024, ele ainda é extremamente competitivo. Tem um laço de competição dentro do octógono incrível e vai levar vantagem contra a maioria dos favoritos, tanto até 77 quanto 84 quilos. É mais uma questão de não esmorecer, perder a esperança, né? manter a motivação e a chama acesa. Experiência é um dos atributos mais importantes que um lutador pode ter, e com ela é possível driblar o desgaste físico em alguns casos. Olha aí o exemplo do Glover Teixeira, que não me deixa mentir. Em suma, quem achou que o Camaro Usman estava definitivamente derrotado, tá errado. Ele pode sim, com alguma sorte, vestir o cinturão novamente nos próximos 18 meses. Vencendo, inclusive, o próprio Leon Edwards. Por que não? E claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Eu quero saber de você. Pelo que o Camaro Usman apresentou no UFC 286 no último sábado na casa do Leon Edwards, Bota um fé que com alguns ajustes, alguma boa sorte, ele pode voltar à corrida e recuperar esse cinturão ou não, né? Passou o auge, passou... O bonde para ele, agora vem a nova geração, o pessoal mais faminto e Kamaru Usman nunca mais vai sentar no trono. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar aquele like sempre ajuda muito a gente seguir sendo compartilhado no menu lateral pelo YouTube. E não percam também a minha resenha de ontem falando sobre o futuro do Leon Edwards porque acho que ele não vai enfrentar Kobe Covington na próxima rodada, como disse o Dana White, e tem opções muito melhores para ele na categoria, até mais rentáveis. Para entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.